Bom dia, bem-vindos aos dias do jardim aqui no L'Erre Merlin uh, meu nome é Flávio Pereira, sou gestor de cliente na, na marca Ciro e estou aqui para vos fazer uma pequena divulgação dos produtos da, da Ciro. Começando aqui pelo porquê a base de um bom substrato. Um bom substrato uh, e a questão da substituição da terra por um bom substrato é muito importante. A terra, por si só, é parte da, da crosta terrestre em que contém minerais, matérias uh, orgânicas, uh, ar e água. Um substrato é um complemento a um, a um solo uh, que poderá, uh, em, em solos demasiado degradados uh, devido às alterações climáticas poderemos uh, substituir a terra por um bom substrato. E temos aqui vários componentes que constituem o substrato uh, depois de fazer as misturas de, destes componentes. Começamos pela casca de pinho, um material que tanto serve para incorporar em substratos como fazer uh, a superfície para que possamos a evitar tudo o que seja infestantes. Temos um, um produto novo na Ciro, que é fibra de madeira, de pinheiro marítimo. Temos um material inerte, que é a argila expandida, que pode ter diferentes granometrias, neste caso estamos a falar de uma argila de uh, 3 a 6 milímetros, podendo ir até aos 8 a 16 mm e fundamental quando temos um vaso superior a 3,5 litros para termos capacidade de drenagem. Okay? E depois temos aqui outro, uh, outro material que é a turfa, de origem uh, do Norte da Europa, principalmente do Báltico, uh, que dá-nos poder de retenção de água, mas ao mesmo tempo, depende da granometria, nós trabalhamos com granometrias que vão dos 0 aos 40 milímetros, esta que temos aqui em demonstração, é uma granuteria de 20, 40 mm e faz uma estrutura de um, de um substrato. Indo para os nossos produtos base, ou seja, os substratos universais, temos a base de todo o produto, que é o nosso Ciro Universal, que o que é que contém? Contém humos de casca de pinho compostado, feito através de pilha aeróbia e tem uma compostagem no mínimo de oito meses. Okay? É um substrato, como podem ver, rico em resíduos florestais, compostado, em que uh, é a base de todo o nosso produto Ciro, das misturas Ciro, e uh, muito rico em matéria orgânica, na base dos 60% de matéria orgânica. Okay. Substrato universal. Passando dentro da mesma gama dos substratos universais, temos o substrato royal, que é um substrato mais elaborado. E eu quero que percebam que este substrato já contém outras matérias-primas nomeadamente turfa loira, adubo de libertação controlada de 9 meses, até 9 meses, e, um, e perlite, okay? perlite, esta base branca, 45% de turfa e cerca de uh, 40% de humus de casca de pinho, que é a base do substrato universal. Okay? Pronto. indo para os substratos biológicos e falando um bocadinho sobre um composto orgânico que é muito utilizado na linha hobby, que é o humus de minhoca humus de minhoca engraçado que até queria vos mostrar que este, este humus é verdadeiro que até tem aqui uma minhocazinha Estão a ver? ou seja, não estamos aqui para enganar ninguém como diz o outro Pronto. o humus de minhoca é um bom complemento uh, ao jardim dá perfeitamente para fazer jardins tem acima de tudo uma parte de areia fina como podem ver, sílica que aqui se vê okay. uh, também muito bom para as hortas urbanas e acaba por ser uma matéria orgânica muito rica uh, na, na, questão do, do, na questão do biológico. Outro substrato biológico que vos quero mostrar e que também está muito em boga, o nosso Ciro Aromáticas. O nosso Ciro Aromáticas é perfeito para para fazermos pequenos canteiros em casa neste caso um substrato um bocadinho mais mais pesado que acaba por dar para duas situações tanto dá para a floreira como dá para o vaso de litro e meio dois litros não recomendo vasos superiores a 3 litros e meio porque hum, é, é bastante é um produto bastante compacto e com, apesar de ter areia em termos de arejamento não é, não é, não é, não é o ideal okay? tudo o que seja vaso de 3 litros e meio ele vai bem, mais do que isso recomendo ou adição de argila expandida no fundo do vaso, uma camada de base e, e é o ideal para, para, para termos sempre as nossas aromáticas à mão para, para fazermos uma, uma, uma refeição caseira. Depois temos o Ciro Horta. O Ciro Horta é um produto de, de eleição para as hortas biológicas que, hum, também vou estirar um bocadinho só para vocês verem. Já agora, Constituição do Ciro Horta. O Ciro Horta tem uns de casca de pinho como eu já vos tinha dito que é a base de todos os produtos de, dos substratos das misturas Ciro, tem turfa loira, 0,40 e tem composto orgânico de cavalo, o nosso Ciro Agro 2. Ou seja, temos aqui três matérias-primas nobres uh, com uma boa relação carbono-azoto e boa capacidade de troca cationica. Ok? Pronto. Ideal para incorporar no solo para... Uh, para a instalação de hortícolas no geral, no, no âmbito geral. Uh, um produto que também dá para incorporar em vaso e fazer uh, o nosso canteiro lá de casa. Uh, e é um produto que eu recomendo também uh, no nosso saco de cultivo, que tem uma designação não horta, mas o Ciro Hortícola, que uh, é cerca de 24 litros o volume de, desse produto e que também dá, tem uma durabilidade de seis meses, o saco, o saco de cultivo do Ciro Horta, que dá para fazermos um pequeno canteiro lá em casa. Ciro Horta, saco de 25 litros, bem pré-furado, para instalarmos as nossas hortícolas, como podem ver, basicamente é a composição do que eu vos falei do, do, do Ciro Horta, e poderemos ter desde, temos aqui os pontos de, de irrigação ou podemos colocar o sistema de rega gota a gota ou de microtubo, micropiqueta, ok? Este bem pré a duas, quatro, seis, 8, dez plantas, no entanto este saco pode levar até 14 furos, no máximo, no máximo, 14 furos, ou seja, podemos meter desde as alfaces às couves, Uh, tudo o que seja brássicas, uh, também cebolas, também já fizemos, melão e meloa também são duas culturas que se adaptam muito bem a este saco. Ou seja, depois, o que é que eu chamo a atenção para isto é o sistema de drenagem. Como sabemos, eles vêm microporfurados e este saco tem que ter sempre uma base de apoio em que haja arejamento para que, para, que não haja, uh, o, para que não haja falta de, de oxigenação das raízes para, para que não haja apodrecimento das raízes do sistema radicular okay? este saco é biológico uh, em termos de durabilidade é como eu vos digo tem uma adubação até 5, 6 meses e é perfeito para termos aquele pequeno canteiro na varanda da, da cozinha ou numa varanda de um apartamento, mas sempre com apoio por causa do arejamento do saco. Ok. Em termos de substratos específicos, substratos específicos, temos aqui Já que falamos de hortícolas, nós próprios podemos fazer a germinação de sementes de hortícolas ou qualquer tipo de semente. E aqui temos o nosso saco que é o de germinação biológico. OK? Eu também vou-vos mostrar o conteúdo do saco. E aqui falamos de uma matéria-prima que ainda não vos falei, que é o cockpit. É mais uma matéria-prima, esta de uh, latitudes diferentes, é uh, principalmente do Sri Lanka e da Índia, importação, e dá um aspecto mais fino, uma mistura mais ligeira uh, ao, ao substrato. O que é que acontece aqui? Aqui temos também três constituintes, Quatro, para além da adubação, que é humus de casca de pinho, turfa loira, coco pit, que é o coco moído mais fino de todos, e uma adubação bio, orgânica, uma adubação de arranque inicial. Ideal para tabuleiros, para fazermos uh, todo o tipo de germinação de sementes, seja de hortícolas, seja de fruteiras, uh, em termos de, de durabilidade deste substrato, isto tem um, uma adubação de três, quatro semanas de arranque, no entanto, nós a Ciro poderemos perfeitamente eh, incluir uma adubação de libertação gradual, que pode ir até eh, aos três, quatro meses. Eu sei que a germinação da maioria das sementes, ao fim de três semanas eh, temos a planta feita, para, para para poder fazer a transplantação da mesma é, e, e é o ideal, o ideal para este tipo de, de, de funcionalidade, que é a germinação de sementes. Relativamente, continuando nos substratos específicos, temos, mudando agora um bocadinho aqui o, o tipo de culturas, temos aqui o ciro Bonsai, que, como o próprio nome indica, é o ideal para a instalação de bonsais. e este é um produto que tem algumas matérias primas inertes, eu já vos vou explicar quais são as matérias primas inertes são acima de tudo a argila expandida que eu vos falei no início, o areão vulcânico de origem vulcânica, rocha vulcânica e a, e a, e a macadama, que é também uma rocha vulcânica e depois temos aqui o adubo de libertação controlada que depois vou vos falar mais especificamente na, na adubação na fertilização que é algo como isto que aqui temos. Com diversas colorações que nos indica uh, a durabilidade de cada uma destas, destas, destes grânulos. Ok? Pronto, Ciro Bonsai, também um, um, um substrato muito específico. Uh, para melhorar arejamento e oxigenação, temos aqui, toda a gente conhece, a nossa perlite, pode ter duas granometrias. Normalmente, no, no Ciro Germinação, eu esqueci de vos dizer. Nós temos uma mistura um bocadinho mais profissional para o, o, o mercado do viveiro hortícola que leva alguma perlite e aqui temos a perlite, uma perlite 2.4, neste caso temos uma perlite 3.6. Aqui o Leroy Merlin, normalmente o, o, o consumidor, leva sempre uma perlite 3.6 que é a mais procurada. A 2.4 é mais para misturas como o germinação que era para melhorar a oxigenação e o arranjamento das próprias misturas. Eu esqueci-me de vos falar neste também especificamente, que é o cirocato que tanto dá para Cato como para, para sequentas. Eu cá por não ter aqui espaço para muito mais, vou só aqui fazer para a talha. Mais um substrato específico para uma cultura específica. Catos e suculentas estão muito em voga, principalmente as suculentas. Com a panóplia do, do, do, do, do melhoramento genético que tem acontecido neste tipo de espécies, temos, bastante, temos tido bastante procura neste tipo de, de mistura. Esta mistura, para além daquilo que eu já tinha dito, adicionar areia, um, são misturas bastante leves uh, algumas destas misturas levam fibra de madeira que foi isso que eu vos mostrei no caso do, aqui do cirogerme, estes pontinhos brancos já é uma adição de fibra de madeira para criar algum volume e, e também melhorar a drenagem de, de, da gama uh, o cirocatos ou suculentas também é o ideal para vasos para termos lá em casa para ornamentação Hum, e, e acima de tudo tem também adubo de libertação controlada para, para podermos nutrir as plantas da melhor forma apesar de serem plantas que não requerem grandes cuidados as suculentas, é o ideal para termos também em casa num no, no, no ambiente, no ambiente mais, mais doméstico hum, agora, queria-vos falar um bocadinho da marca uh, EcoGrow, o EcoGrow é a marca aqui do, do, do Leroy Merlin, digamos assim, uh, é um substrato uh, à base de resíduos florestais uh, e acima de tudo uh, acaba por ser também um produto muito universal, um produto muito amplo, de uma gama que uh, abrange quase tudo, ok? Tem resíduos florestais, como vos disse, e tem alguma adubação incorporada para o arranque das plantas e para manter a um período razoável a cultura. Falando aqui agora sobre. sobre, sobre, sobre. um produto que acabamos. estamos a lançar. Nós. Chamamos a isto um substrato vegan e vegan porquê? Porque não tem turfa, só tem o humus, uh, o cockpit e a adubação vegan, uma adubação biológica. É um produto. Se repararem, todos os outros sacos que eu abri é tudo em formato plástico. Este é um produto em papel biodegradável. Ok, eu vou abrir isto. Isto é uma novidade. Atenção, estamos a lançar. O saco só tem este tipo de, de formato. Eu esqueci de vos dizer e, e falar um bocadinho dos nossos formatos. Nós temos os sacos desde os 11 litros, 20 litros, 50 litros e 70 litros. Para, para, para esta... Siroplatina. O um produto... De lançamento que uh, é biológico, substrato biológico, 100% biológico, tem uh, a fibra de coco e o, e o coco pit, uh, é um substrato com uma doação bioorgânica uh, e que uh, tem dois meses de existência é um produto que estamos a apostar para as refeições vegan, principalmente as refeições, culturas, esculturas, ok, pronto. Passando aqui para os fertilizantes, este é o tipo de embalagem que temos, sólidos, líquidos e o scramb, este tipo bastante solúvel, depois de receber a umidade, seja via rega ou, ou da atmosfera, Uh, o tipo de embalagens que temos aqui, e depois temos os específicos, os orquídeas, os hortências, relativamente à a, a durabilidade deste, deste tipo de, de adubos. Este é um adubo de libertação imediata, ou seja, é aquele adubo que nós queremos uh, o verde nas culturas no imediato, e passado uns dias de colocarmos isto, regamos, é um adubo que facilmente nos dá uh, um aporte de, de azote uh, bastante elevado e de, de, de libertação imediata Relativamente aos adubos de libertação lenta ou controlada que podem ir, neste caso, temos adubos, trabalhamos com adubos que vão até aos 12, 14 meses uh, de libertação uh, e a coloração deles também tem a ver com as taxas de libertação, ou seja, com os meses. Podendo começar um mês, dois, três meses, quatro, cinco meses, seis, seis meses, até aos 12, 14 meses. Pronto. O crumb, que eu costumo lhe dizer que é tipo a bolacha esmigalhada, são as novas, as novas formações de adubos bioorgânicos, com percentagens de matéria orgânica de 70% a 80%. Para finalizar aqui a apresentação, podem consultar uh, o nosso catálogo ou então a nossa página .pt, que onde tem, obtém toda a informação técnica desde as fichas técnicas, aconselhamentos uh, como preparar um vaso de, de, de, de, uma, de uma cultura que, que entendam uh, e o catálogo, uh, como podem ver é elaborado de acordo com o tipo de culturas e, e temos substratos específicos para cada cultura. Espero que lá em casa tenham entendido todo o conteúdo divulgativo que vos passei neste vídeo. Uh, algumas questões que irão colocar, terá, uh, ou será no site da Ciro ou através do L'Église Merlin?